Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu sou Caio Nobre meus amigos, vamos para mais um vídeo de gameplay de Street Fighter 6 nesse canal delicioso Sim galera, finalmente, finalmente nós teremos aí um gameplay fodástico Um gameplay cabuloso de alto nível do Ryu, cara Já tem alguns dias aí que algumas pessoas aqui no canal, nos gameplays que a gente tá postando Tem comentado que assim, a gente vê gameplays muito fodas de Jamie. De Chun-Li e tal E até agora a gente não viu um cara que sabe jogar de fato com o Ryu E algumas pessoas, tanto aqui no canal quanto na comunidade Street Fighter Começaram a questionar Pô, será que o Ryu é um personagem que tá fraco assim? Por a gente não tá vendo a galera jogando tanto com ele e tal Não tá mostrando o potencial do personagem E é justamente isso, né pessoal? Como o jogo ele tá numa fase alfa E a galera não tá com o game em mãos ainda Poder treinar, mostrar o potencial dos personagens e tudo Eu acho que é por isso que a gente não tá tendo tanta oportunidade de ver Mas, novamente, o canal Flawless The cool, tá? Que eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês no comentário fixado do canal dele Desse vídeo que eu vou mostrar aqui pra vocês Ele trouxe um gameplay dele jogando com o Jamie Porém ele tá enfrentando um outro cara com o Ryu que olha, o cara joga, o cara joga pra caralho, vocês vão ver daqui a pouquinho, já aproveita e dê seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, pessoal, uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos e lembrem-se que a Brasil Game Show 2022 está chegando no mês de outubro, entre os dias 6 e 12 do mês de outubro aí, e nós do Meia Lua estaremos lá todos os dias e queremos dar um abraço em você, deliciosamente aí, nosso querido inscrito, beleza? Vamos lá então pessoal, é, deixa eu trocar minha tela para a gente poder começar a ver A gente vai seguir mais ou menos o esquema do outro vídeo, tá? Porque aqui como ele gravou de celular, eles não podiam fazer capturas lá, né? Então eu ampliei um pouco a tela, tá? E eu vou deixar o som aqui do Street Fighter rolando de fundo enquanto a gente vai comentando as lutas, Porque é basicamente o som dos botões, não tem o som do jogo, tá bom? Então, Flawless The Cool, o canal, vou deixar o link aqui embaixo no um comentário fixado Acessem lá depois, se inscrevam no canal do cara, deixem um like no vídeo para poder dar uma força Com esses conteúdos massas que ele está tá trazendo para nós então, vamos lá galera, ó. começando aqui, o Jamie, quem está jogando com ele é o Flawless Deku E o outro ali, o Ryu, ele só colocou que é um Ryu, ele não especificou quem está que jogando com o personagem, entendeu? Ó, já começando ali, Ryuzão já deu aquela investida e acabou não completando o combo O Jamie vai se aproximando aos pouquinhos ali, ó, o Ryu acabou não conseguindo uma conversão Excelente Drive Rush ali, poder fazer um combinho, defendeu super bem o Jamie Tentou um overhead ali prontamente, punido pelo Ryu Olha aí, ó, counterzinho massa, colocando o Jamie no canto, a situação tá complicada para o jogador de Jamie agora Olha aí essa bela conversão com o Down e o Tatsu amplificado ali do Ryu Tá mantendo uma boa distância ali, ó, fazendo o, o seu Futsis Estava tentando manter o Jamie ali no canto, mas acabou saindo ali já Usou o Drive Impact, não conseguiu nada, vai botando a pressão aí o Jamie Excelente conversão novamente aí do Ryu Uh, esse Shoryuken de pé <risos> Do Jamie ele agora prontamente colocado pra poder sair fora da situação Ryu ele beitando com seu que Conseguiu um Shoryuken ali Olha a situação do HP já do Jamie, mano Só com esses poucos golpes do Ryu Que ele tá dando, que tem muita força, né? E o controle de espaço, cara Entendeu? O cara muito inteligente que tá jogando de Ryu lá Beitou mais uma vez um pulo e já mandou o Shoryuken garantiu o primeiro round pro Ryu, mano O cara joga bem, hein? O cara joga bem Eu tava vendo um pouco desse vídeo aqui A gente vai ver algumas situações de combo Utilizando o Drive Rush com Ryu Que são muito legais, cara Que são muito legais, vocês vão ver Ó, o Jamesão já consegue ler uma conversão Ryuzão vai se tendo paciência Vai fazendo futs ali e Acabou utilizando um golpe amplificado aéreo ali do James Rapaz, que pegou de surpresa Já tá com as quatro bebidinhas ativadas ali poder dar aquela amplificada no combo Ó, excelente bica ali, rapaz Que mandou o cara longe Deixa eu só mudar a musiquinha aqui novamente Que não era pra ter trocado, beleza Show de bola Ó, a Jamesão ali da massa, botando uma pressãozinha ali no Rio que tá no canto Excelente cross-up, ele não consegue fazer a conversão completa Tentou ir pro agarrão ali, mas prontamente defendido pelo Jamie Ele tá com as quatro bebidinhas ativadas ali, ó na, Os quatro cantinhos que ele tomou, né, vamos dizer Não é cantinho, mas tô chamando aí é, Só que ele não tá conseguindo aproveitar essa oportunidade O Rio tá muito esperto, cara Agora ele conseguiu uma bela conversão ali, agora utilizando o Futsis, né Ó, oh, golpe, golpe aéreo ali agora, aéreo não, overhead. Que ele conseguiu uma bela conversão. Life lead complicado aí agora pro Ryu, que tá faltando um pouquinho, um tapinha do Jamie ali agora. Ele, ele leva esse round. Olha só, um pixel de vida, controlando muito bem o espaço ali. Um golpe baixo, ele leva o segundo round. O player de Jamie. Foda. Hum, caiu no Drive Impact. Leu muito bem ali agora o Jamie. Não consegue a conversão completa, mas ainda assim o. Nossa, pegou, mano. Golpe low ali agora Com super arte Pra poder fazer aquela conversão Catou ali, rapaz, um shoryuk amplificado Não conseguiu a conversão completa ali, utilizando o Drive Rush Aquele cross-up que não deu certo Prontamente punido Punido, punido, punido pelo Jamie Ele também Agora o Jamie tá jogando muito, hein, cara Tá jogando pra caramba, jogando fino Se lembrando, pessoal, que quem tá jogando com o Jamie É o cara do canal Do Flawless Deku, entendeu? Vamos lá a gente ainda tem algumas coisinhas legais pra poder ver do Ryu, tem alguns combos que o, o player de Ryu faz aqui que são bem interessantes. Já caiu novamente ali no Drive Impact, acabou não conseguindo a conversão, o Jamie mandou ali o seu Drive Rush, fez um combinho ali, deu aquela beitada que ele ia continuar, parou, agarrou, Ryuzão ali agora já consegue uma conversão, deixa o Jamie no canto, uma situação complicada, bons agarrões ali, acabou não conseguindo a conversão completa, já sai do cantão mais uma vez ali o player de Jamie, Drive Rush chegou pra trás, mano, ali pra poder buscar um if. Não conseguiu a conversão completa. Agora o, o Jamie tá numa situação complicada porque ele tá sem a sua barra de drive. Então ele fica em extrema desvantagem, não pode utilizar os recursos do personagem. E é claro que o Ryu vai se aproveitar muito bem nessa situação. Olha o dano com 4 hits, mano. Conseguiu ler uma bela conversão. Ai, achei que ele não, não ia conseguir a conversão completa, acabou conseguindo ali. Luta tá bem disputada entre os dois jogadores. Muito foda. Ryu beitando novamente Ele conseguiu um excelente Oriyuken. E o Drive Impact acabou acontecendo, meus amigos. Então, assim, a gente pode ver que os dois estão conseguindo aproveitar bem uh, o potencial desses dois personagens, saca? Só que a grande diferença, pelo que eu tô observando aqui na luta, eu acho que vocês também estão observando isso aí, né, assistindo aqui comigo, é que eles... Tem muita noção, cara, de jogos de luta, de footsies Controle de espaço, ter paciência Observar o que o, o que o oponente tá fazendo Esperar a melhor oportunidade de punir, entendeu? Inclusive em cima de golpes que deixam o lutador negativo, vamos dizer, né? Em termos de frames E o, o player do Jamie tá sabendo utilizar isso melhor, entendeu? Embora o Ryu também esteja jogando muito, cara Olha as conversões que ele tá fazendo Vamos lá Conseguiu... não conseguiu a conversão Utilizando o um Drive Rush ali Tentou utilizar o soquinho do Ryu. Poder mandar aquela, aquele trap de frames delicioso ali. Mas o Flowers de já estava muito esperto. Excelente agora a conversão, rapaz. Ele deu aquele chute do Jamie. Que ele vai de baixo para cima. Amplificado e muito rápido. E ele acabou pegando. E o Jamie leva mais um round. É isso aí, mano. Acabou levando aí a luta. Vamos lá. Nova lutinha começando aí, rapaz Ó, excelente conversão do Rio ali com golpe baixo Um Tatsu amplificado, já usou o in Charge Ali agora, vamos ver como é que ele vai utilizar esse negócio aí, Se ele tomar uma porrada, já era Ó, acabou utilizando um Hadoukenzinho amplificado ali com choque Utilizou muito bem o Drive Rush Ele deu uma enganada, pegou no agarrão Tentou o Cross Up, ele super bem defendido Agora o Drive Impact, hein, mano? Eu achei que ia pegar, ó Golpe baixo mais uma vez do Ryoli com o Tatsu amplificado Já ativou o in Charge mais uma vez O Jamie aproveita pra poder tomar uma bebidinha Vai pra cima ali, rapaz, tentou o Drive Rush, não conseguiu Olha ó, já vai botando aquela pressão, Ryuzão super esperto Olha só que combaço, meus amigos com o Ryu Fazendo uso ali do Drive Rush que acaba deixando ele sem barra de drive Acabou beitando um pulo ali, conseguiu um excelente Shoryuken poder fechar o round pro Ryuzão da massa, rapaz O Barato tá muito louco nessa luta, tá foda Tá muito foda, os dois estão jogando muito, cara, e a gente tá vendo aí um Ryu de alto nível, saca? O cara que pega o Ryu ali, sabe o que que tá fazendo e tudo Nossa, tá muito legal essa luta, cara, tá dando muita vontade de jogar só assistindo isso daqui, manja ah, Vamos lá, ó Jamiezão utilizando ali dos seus overheads Já coloca o Ryu no canto ali Que tá uma situação bem complicada, diga-se de passagem Utilizou muito bem ali agora o drive rush com o overhead do Ryu Mas não conseguiu o resto da conversão Mais um golpe baixo ali com o Tatsu, Já vai mandando os Hadouks Ativa o Dendin Charge, tá indo para cima Jamie paciente, mano Esperando a oportunidade ali Conseguiu um parry Acabou utilizando o rush junto Mas o Ryu aproveitou a oportunidade de punição Já colocou o Jamie novamente no canto Saiu ele do cantinho Olha só, mano, o cara tá muito esperto já ativou as quatro bebidinhas do DM ali Vai chegando pra frente e pra trás Buscando oportunidade Nossa, que conversão, irmão Que conversão, velho! Mandou a bica amplificada do Ryu E já levou ali um, le um super arte Nível 3, vamos dizer assim E agora trocaram de player Já tá no finalzinho também do vídeo, né? Deve ser o mesmo cara, eu acredito Ou não, não sei Mas... Cara... Que legal esse Ryu, né, manos? Que legal, vamos lá, vamos ver essa última luta. Ó, vamos lá. Lukezão ali contra Jamie. Jamie já consegue o excelente Divim Packs, não consegue a conversão completa. Lukezão pulando igual um sapo ali, mano. Tá querendo tomar um Shoryuken de pé mesmo. Eu tô achando que não é o mesmo cara que tá jogando com. que tava jogando com o Rio agora há pouco, hein? Por conta das conversões ali que não estão acontecendo no... com tanta precisão, vamos dizer assim. Mas, ó, o cara tá se afastando, tá esperando a oportunidade, utilizando os tiros do Jamie ali poder buscar alguma coisa. Ó, excelente conversão ali agora, muito esperto, hein? Ele fez o Drive Rush, ao invés dele bater em cima, no médio, ou, tentou, ou então buscar um agarrão, ele foi no golpe baixo, mano. Que o cara não tava esperando. Porque pode ser que o cara tá esperando justamente um agarrão vir, alguma coisa do gênero. Mas não, ele mandou um agarrão. isso é uma estratégia que a gente vai poder utilizar muito do jogando Street Fighter 6, pessoal, porque... Poxa, se eu uso o Drive Rush, você tem uma gama de opções na mão, sabe? Você pode combar ali, tentar fazer alguma coisa no médio, né? Se o cara abrir a defesa Você pode ali agarrar o cara Você pode ali também fazer um golpe low Ou no caso do James você já pode até emendar um overhead Com o um cara defendendo embaixo, entendeu? Porque normalmente as pessoas têm esse reflexo, né? Você abaixa com o personagem e já, já defende Aí você vai com o overhead e pega o cara desprevenido Como aconteceu, por exemplo, a gente tava vendo a luta do Ryu agora com o Jamie, né? O Jamie aproveitou disso na luta E o Ryu também, com aquele soco Aquele soco amplificador, não é? Né? Aquele soco de cima pra baixo que o tem, que eu overhead. Então, meus amigos, é isso daí. Mais um gameplayzinho maroto aqui. Do Flawless de aqui no canal Novamente, como eu disse, eu vou deixar o link aqui embaixo no comentário Pra vocês conferirem, na íntegra Dar uma força pro cara lá, se inscreva no canal Do Flawless, mano, deixa um likezão pra ele lá Também, porque ele tá nessa estrada aí Pra poder crescer no YouTube, e à medida que for Enrolando novas gameplays aqui, inclusive Tem um vídeo de combos, tá? Só de combos mesmo, dos quatro personagens Mas combo foda, sabe? Utilizando Drive Rush e tudo, que eu devo trazer aqui pra vocês No canal ainda, espero que vocês tenham curtido, pessoal Comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse Ryu De alto nível, eu pelo menos gostei demais